Gente feliz em anunciar o relançamento do meu livro A Palavra da Reconciliação. O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios fala que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Esse livro é dividido em duas partes. Na primeira, falamos da obra da reconciliação vertical do homem com Deus. Mas na segunda, da reconciliação no nível horizontal dos relacionamentos. Uma leitura que eu tenho certeza pode te abençoar, te enriquecer espiritualmente. Ainda pode ser uma ferramenta de evangelismo para que você presenteie disponível no orvalho.com adquira o seu